Achei, dor, é pistola, olha aí, é pistola, olha aí, né? ó, o <risos> ô baiana. Ô, o cara me quer Já não basta destruir minha XJ. Eu tô destruindo agora a motinha do Timote. Cai com o bicho. Meu Deus. Puta que de pariu. <risos> a polícia, ela ficou com medo da polícia que tá lá no posto. lá. Ó, quando eu passei aqui, ó, deu merda. Cara, essa me faz merda. Olha a corrente disso, parece corrente de bicicleta também, porra. Ah, vai agora. <risos> Agora ela vai ter que voltar garupado <risos> Vem na bala, menino. Ela vai dar uma voltinha com a Isabelle, né, Isabelle? Vamos? A Isabela tá com medo da botinha. Eu tenho medo dessa moto, é procedência dela, que ela veio lá do São José com o Timóteo. Ah. <risos> Nem veio, menino. É. Ó, oh, filé, cara, tá novinha de novo. <risos> o fim de pé é o dar Mas dá até oh, pra empinar agora. Em Olha é assim, ó. Ele tá com chave hein? dele mesmo. Aí, aí. <risos> Sabia que é da merda. Eu tava fazendo um vídeo com o capacete lá, não vou nem fazer, eu vou só postar o deck mesmo. <risos> Caralho, o é bicho mó com Vou mandar um abraço pra galera do grupo <risos> do clube da pop aí, ó. Alô, Baiano! A motinha a de baiano tá aqui, ó, baiano, ó. Cara, eu vou perder a corrida por causa do mecânico. Puta que pariu. Ah, se fudeu, ó. Não pode xingar não, você tá merecendo. Ó, a Isabelinha, já tá com medo. A Isabela vai dar uma volta mais nós. Oh, Valeu. tá novinho. É olha, olha a cor da mão. Lava de novo. não vai é colocar a mão, não. Valeu, tchau. Ó, <risos> oh, o mecânico lá. Tamo junto, hein? Abraço, até <risos> tchau. <risos>